Após a convenção do seu partido, você poderá fazer contratações para as instalações físicas e virtuais, no caso página da internet, do seu comitê de campanha. Lembrando que tudo isso tem de estar formalizado e as despesas decorrentes dessas contratações só podem ocorrer após a conta bancária aberta com CNPJ de campanha e ter o SPCE instalado para a emissão dos recibos eleitorais. Não é possível haver nenhum pagamento, nenhum gasto antes disso. Apenas contratações para instalação física e virtual dos seus comitês de campanha. Um abraço, acesse nosso canal do Youtube Rita Gonçalves, inscreva-se e adquira o curso online na, no site professorarita.com.br. Um beijo até o próximo.